A paz do Senhor O meu nome é Paulo Lopes E você está no Palavra Revelada é, O livro de Provérbio, capítulo 8 E o versículo de número 11 diz Porque melhor é a sabedoria do que os rubis E de tudo o que se deseja Nada se pode comparar com ela. Muito bem, então nós estamos aí com uma série de estudos sobre a Palavra Revelada, sobre a Palavra de Deus. Né? E nós, terminou o ano 2016, estamos no ano 2017, e este ano nós já vamos começar a segunda etapa da Ebinar, né? E você é nosso convidado para vir conosco para estudar a palavra de Deus. É, nós estamos à véspera do arrebatamento, né? E neste tempo se levantam muitos falsos profetas, muitas. Heresias, né? A igreja, ela está confusa, a igreja não sabe o que seguir, os irmãos, eles estão confusos, né? Os ministérios estão sofrendo e nós convidamos você para vir para a Binar. Não importa qual é a sua igreja, qual é a sua denominação, se você tem sede de aprender a palavra de Deus, né? Você já deve entrar em contato conosco, né? Igreja Nova Aliança PE, né? Pastor Paulo Lopes PR, Paulo Lopes no Facebook, né? Você pode mandar e-mail para lopes.pe10@yahoo.com.br. Você pode ligar para o telefone da missionária, que é 81 9 três e você pode fazer parte da da escola Ebinar né? eu acredito irmão que nós sendo inspirado por Deus não estamos seguindo doutrinas humanas, apenas, apenas a Bíblia, a Palavra de Deus, é que nós estamos estudando. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, já comentei em outros vídeos, é que o pregador do Evangelho, ele precisa conhecer o todo e conhecer também as partes, Conhecendo o todo, conhecendo as partes, conhecendo as doutrinas, né? as doutrinas bíblicas, os, o que é que a igreja tem que seguir, quais são os pilares né? do Evangelho e da Igreja de Jesus, ele vai se fortalecendo e sendo um obreiro com a palavra balizada, uma palavra é, de verdade, de garantia. Né? E ele se torna um obreiro de valor Que qualquer pastor pode colocar no seu púlpito Ele sabe respeitar as doutrinas Ele sabe trabalhar dentro da Bíblia né? a, gente vê muito que, a gente vê muito nesses últimos dias Que alguns pregadores Eles são uns verdadeiros desastres em cima do púlpito E já chega falando contra a igreja Chega falando contra o pastor chega falando contra o ministério, aquilo que Deus determinou, irmão, ninguém não pode refutar, mas tem pregadores que já chegam dizendo que a placa da igreja não vale nada, que quem vai subir são as pessoas, são as almas, mas a gente sabe disso, mas isso é uma falta de educação, é uma falta de etiqueta falar dessas coisas, é pessoas que não têm educação eclesiástica, não aprendeu com pastor nenhum, está por aí dizendo que é as coisas sem ser, muitos estão se intitulando de missionária, de pastor, nunca foi ungido a nada, nunca passou por uma escola, nunca fez nenhum curso de teologia, entenda, é um verdadeiro desastre dentro da Igreja de Deus. E nós estamos convidando você para fazer um curso grátis na Ebinar, né? começamos a turma agora em março, né? Dia 1 de março, nós vamos voltar com a Ebinar, né? Vamos estudar as doutrinas bíblicas, vamos estudar aquilo que Jesus determinou do seu Evangelho, vamos determinar o que, é que significa a nova aliança na igreja de hoje, né? E você não pode perder as aulas da Ebinar, né? Nós estamos fazendo um esforço grande para ver se a gente coloca a Ebinar na internet. Mas ainda não é possível Mas você que vai acessar o nosso Facebook Vai ver este vídeo Eu te convido em nome de Jesus Não perde mais tempo É uma escola gratuita Você é, vem para cá, recebe material didático Você vai receber e-books né, sobre as aulas O nosso interesse é fazer é, enriquecer e crescer e enriquecer o rei de Deus nós não temos interesse financeiro não temos interesse para a nossa igreja não estamos agregando alma para a nossa igreja coisa nenhuma nós queremos que você venha para cá não importa qual é o teu ministério e você participe conosco da maior escola de teologia verdadeiramente de teologia né, hoje no Brasil é Ebinar é a essência da palavra de Deus é a essência da bíblia nós não estamos aqui para defender doutrina Seja ela qual for, é, neopentecostal ou, ou não Ou, ou, ou batista né? não, não, a gente não está aqui para defender nenhuma linha de pensamento Nós estamos aqui para olhar para a Bíblia E ver aquilo que Deus determinou em sua, em sua palavra para a igreja eu acho que isso basta, apenas isso basta, para que a igreja cresça no conhecimento e na graça. Então se você é, é amante do evangelho, é amante da palavra de Deus, é, gosta das coisas bem feitas, né, mora na região de Jaboatão dos Guararapes, eu te convido né, para você... Acompanhar as aulas aqui diretamente na Igreja Nova Aliança E você que é de fora, que tem interesse de aprender a palavra De ser um grande obreiro, obreiro de valor né? Obreiro por excelência Nós estamos criando aí né? o diploma de obreiro por excelência Aqueles que for sabatinado e passar na sabatina serão obreiros por excelência se você quer ser obreiro por excelência, não importa em que parte do Brasil você está, em que estado Você é só mandar e-mail, se comunicar, que a gente vai dar um jeito de enviar as aulas por e-book para você No seu estado Isso é inteiramente grátis Nós não estamos cobrando por isso, porque não é o nosso interesse cobrar por isso né? Ô pastor, como é que eu posso ajudar o teu ministério? Como é que eu posso ajudar a Ebinar? Como é que eu posso ajudar a Nova Aliança? Olha, nós temos é, um, um blog que a gente coloca o, o produto que a gente acha que é importante para os nossos alunos né? Seja curso, seja livro, né? estão ali no nosso blog spot Então você pode acessar o nosso blog spot, certo? Através do Facebook a gente tem uns canais né? Você pode chegar até o nosso blog Spot, Seja é, Teopa Lava Org, seja aqui Eletrônica Seja é, Pastor Paulo Lopes Você vai encontrar lá os produtos que a gente defende E quando você compra um produto daquele Seja qual for o preço Você estará colaborando com o nosso ministério É assim que funciona o nosso trabalho Tá certo? Então a gente tem um, uma metodologia de venda pelo Hotmart muito seguro, sabe é um negócio muito seguro, você pode acessar né, os nossos livros, as nossas recomendações ali no Hotmart, a gente tem uma plataforma que através do Blogspot você chega ao produto e você pode fazer sua escolha e colaborar conosco, tem produto de todo preço tem produto baratinho e tem produto um pouquinho mais caro, mas todos eles compreensível então eu, eu peço a você que acompanhe o nosso trabalho a gente também tem o nosso Soul Group que é áudios é uma plataforma de áudio onde lá você vai encontrar é, palavras sobre doutrina Soul Group, não esqueça Está né? lá no meu Facebook, PR Paulo Lopes Você encontra lá, logo na primeira página, o primeiro áudio Quando você acessa, você encontra os outros Lá estão os áudios, muita gente tem, tem escutado, tem dito que é bênção Tem compartilhado, tem falado isso para outras pessoas Tem pessoas que têm entrado no nosso canal e tem visto que é bênção Entre você também, participe né? Vai em nosso canal, começa a partir do Facebook Você encontra a gente ali né? Então a gente está em quase todos os canais A gente também tem um canal né? lá no Youtube Também, né? Igreja Nova Aliança lá no Youtube Você pode acessar os vídeos Nós estamos colocando as coisas novas esse ano 2017 E você pode acessar o nosso canal Eu quero te convidar né? para acompanhar a primeira aula em março, olha, vai ser de abalar, vai ser um negócio extraordinário. Nós estamos fazendo uma pesquisa, porque primeiro a gente faz uma pesquisa para saber como é que as pessoas estão lidando com cada assunto. Nós só vamos trazer um assunto quando a gente olha todo mundo, quem está falando a respeito daquele assunto. Todos os teólogos, todos os pastores, todos os missionários, depois a gente vem para a Bíblia para fazer uma análise de cada palavra aquela que foi importante, a gente vai colher alguma coisa e vai trazer na íntegra para a Igreja então não deixe de nos acompanhar nós estamos é, assim impulsionado pelo Espírito Santo para fazer um trabalho para a Igreja de Deus se você é amante disso, venha conosco, vai valer a pena você vai ver que vai valer a pena porque Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida e se você já é estudioso, quer colaborar conosco entre no nosso canal, participe entendeu? nós vamos ver as suas ideias, como é que você pensa o que é que você pensa no Rei de Deus e se você quer partir com, participar conosco da nossa da nossa interação da nossa interatividade da nossa escola você vem conosco, participar, deixa a sua bandeira teológica, tá, e venha para cá se aprofundar na palavra de Deus e na essência da palavra de Deus. Eu deixo a paz do Senhor e deixo também um feliz ano novo de 2017, ainda há tempo que, que, que você seja muito bem sucedido em 2017, tua igreja seja muito abençoada, teu ministério, tá. Não desiste não, porque Deus tem promessa na tua vida, Ele vai cumprir, continua, sabe? Esse guerreiro forte, esse gideão de valor, porque Deus vai dar resposta, filho, ao teu ministério. Não tenha medo, continue, sabe? Não olhe para as críticas, não olhe para as, para as palavras contrárias, sabe? Siga em frente, porque Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. Pai do Senhor, amém?